É para desconfiar né? Porque o governo sempre faz tudo certo Menos o que faz errado né? É óbvio que não foi fiscalizada a obra Senão não teria caído Ou se então o fiscal não é bom Não fiscalizou direito né? Então é conversa fiada Ela está tentando apaziguar Para manter o funcionário corrupto No governo Porque um protege o outro senão seríamos um país evoluído, né, com tecnologia, com tudo bonito, tudo certinho, e na verdade nós somos um país de terceiro mundo aí, que tá, cai pelas tabelas constantemente. Agora que os americanos mandaram empresas para cá, é, a, a economia estava enriquecendo, começou a vir gente de fora para cá, né, então já melou o plano do, da sociedade brasileira, e dos sócios do Brasil é, é muita coisa errada esse negócio aqui da Vale do Rio Doce a recuperação do Rio Doce nem é da Vale, a Vale já não existe mais né, já foi vendida ficou o Rio Doce só, a Vale saiu fora a Dilma garantiu nesta terça-feira que o governo federal cumpriu com todas as fiscalizações que cabiam na barragem da mineradora Samarco que rompeu em Mariana, Minas Gerais você acha que cumpriu mesmo ela garantiu você acha que uma garantia de um político vale quanto quem vai, vai, vai garantir que o que ela garantiu é garantível né? ela se reuniu com os governadores também que não vão fazer nada contra ninguém né? eles têm que proteger o cargo deles então cada um aí protege-se a si mesmo a mídia noticia, fatura um dinheiro e tudo fica por elas. Né? Vamos deixar aí, vamos prestar solidariedade aos falecidos aí, nessa barragem aí, desabou, por falta de vistoria do governo, né, falta de checagem, ou, ou checagem errada, né, fizeram a coisa errada, como sempre, e, então vamos... Lamentar apenas e aguardar outro desastre para comentar outro desastre, a aterro aí, certo? É isso aí então, até mais.